Oi pessoal, o vídeo de hoje é super importante. Como fazer meu filho entender o que eu falo? Quando a gente pergunta para os pais no consultório Seu filho entende o que você fala? Ele faz o que você pede? A resposta é sempre, sempre a mesma. Ele faz quando ele quer. Ele entende tudo, mas ele só faz o que ele quer. E aí os pais falam, sim, e quando eu peço para ele, por exemplo, abrir a porta, se nós estamos no caminho, ele abre. Quando eu peço para ele jogar a fralda no lixo, ele joga. Quando eu peço para ele guardar o sapato, ele guarda. E assim os pais me dão vários exemplos de comportamentos que são sempre os mesmos, que já estão condicionados, que as crianças já estão acostumadas a repetir todos os dias. E aí eu peço então para eles fazerem uma coisa diferente, para eles pedirem algo fora da rotina. Então, a mesma fralda que as crianças vão sempre jogam no lixo, eu peço para eles pedirem para colocar a fralda embaixo da mesinha ou colocar a fralda em cima da cadeira. Eu peço para eles pedirem uma coisa diferente e aí as crianças vão lá e colocam a fralda no lixo. Ou seja, as crianças não discriminam, não atentam ao comando exato, isso é um problema enorme, por quê? Porque quando a criança não compreende, não tem uma boa comunicação receptiva, ela também não vai ter uma boa comunicação expressiva, ela também não vai conseguir se comunicar socialmente de um jeito como a gente gostaria, fazendo diálogos, entendendo vocabulários, entendendo interpretação. De uma conversa, o que, que uma pessoa está falando exatamente e nem quando ela fala, ela vai ter uma comunicação limitada. Para a criança falar, se comunicar adequadamente, antes ela precisa ouvir adequadamente, ela precisa entender o que a gente fala. E como que a gente pode então ajudar uma criança a melhorar nisso? Muitas mães estão me perguntando nas redes sociais como que eu faço para o meu filho entender o que eu falo? Como é que eu faço para o meu filho fazer o que eu estou pedindo? Ele ignora. Ou percebem que está nesse esquema de fazer só as coisas do dia a dia iguais sempre, só o que eles querem e não estão conseguindo modelar, melhorar esse comportamento. Como então a gente pode fazer? Primeiro item, sempre, sempre se comunicar abaixando na altura da criança e falando com ela com calma poucas palavras essa é uma dica de ouro porque quando a gente fala muito na cabeça da criança ei filho você não tá fazendo o que a mãe tá falando a mamãe tá pedindo para você pegar o sapato colocar aqui embaixo da mesinha para tia ver como você sabe fazer quais dessas 300 palavras significa pega sapato coloca na mesa, falar em poucas palavras e sempre, sempre, sempre fazer a criança acertar. Ou seja, você vai fazer uma tentativa sem erro. Você vai falar e vai impedir a criança de sair ou de fazer algo diferente do que você falou. Você vai dar ajuda física para a criança. Então você diz e espera ela começar a fazer. Quando ela começa a fazer que você vê que ela pode errar, você traz a mãozinha dela em direção a concluir a ação do jeito que você pediu. Fazendo isso várias vezes por dia, a criança vai associar o que ela está ouvindo de você com o comportamento e peça várias coisas para essa criança durante o dia, várias coisas diferentes para ela e vai sempre dando apoio para ela concluir essa ação, para ela fazer o que você está pedindo e associar com o significado daquilo. Essa dica de verdade pode salvar crianças que desde pequena vão ser estimuladas da forma correta e que vão, isso vai ajudar essa criança a desenvolver melhor a linguagem, desenvolver a comunicação e a atenção e a socialização e mais um monte de outras coisas aí. Por favor, façam bastante com os seus pequenos. E se você gostou, dá um joinha, dá um like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante e manda, disponibiliza ele para outras pessoas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!